convidada de hoje é a Soberana Ziza, joia Boa noite, boa noite a todos, tudo jóia. Que bom, que bom, boa noite para você, obrigado por ter aceito o convite, é, vai ser um papo bem legal, a gente é muito fã do seu trabalho por aqui, O é, um trabalho que dá para ver aí no fundo da sua casa, inclusive. Já está ilustrando aí, para quem não conhece, já dá para ter um pouco de noção de, do, do trabalho da soberana Ziza. É Ziza ou Ziza? Como é que fala? É Ziza, né? Ziza, z, -Z a mesmo. Tá, tá bom. Só para não, não ficar te chamando de nome errado aqui. É, Ziza, é, brigadão mesmo, vamos lá. Vai ser um papo bem informal, tá? Falar um pouco da sua carreira, da sua vida, enfim, do, do que você quiser falar, na verdade. É uma hora aqui de microfone aberto para a gente falar que a gente quiser. É, antes de começar, eu só vou ler um pouquinho, um breve resumo, um currículo seu aqui e aí a gente já começa, tá? Se tiver alguma coisa errada, você pode me falar, a gente corrige aqui, mas a Soberana Aziza, nome artístico de Regina Elias da Costa, é uma grafiteira da Zona Norte de São Paulo, em atividade desde 2006, combinando referências do hip-hop e do afrofuturismo Soberana usa sua arte para colocar em foco questões sobre negritude e ancestralidade. Além de artista, também é educadora e realiza pesquisas sobre a estética preta e tecidos africanos. Já expôs seus trabalhos nos Estados Unidos e Alemanha. Em um breve currículo, mas é isso, né? Sim. É, na verdade, desde 2006, uma grande trajetória, né? Mas eu gosto de dizer que é, o início foi em 2006... Mas o meu nome ganhou um, um, uma leve proporção, né, nos dois últimos anos. Acho que tem muito a ver Devido com... Devido alguns o... trabalhos. Isso, é. eu imagino que eu, eu, eu moro perto do Minhocão aqui, tem um trabalho gigante seu ali, né? Que é... foi, fe... foi feito durante a pandemia? Eu não lembro se foi feito antes ou durante. Tony. Foi durante... Foi a antes. maioria dos meus murais foram feitos durante a pandemia, né? Eu desde 2019 eu venho me reconstruindo, né, enquanto pessoa e também enquanto artista. Eu em 2019 descobri assim que é, se eu não é, escolhesse estar em alguns lados, a minha trajetória de certa forma seria apagada, né? Então eu foquei totalmente na minha na minha carreira enquanto artista, né? Saí do, dos meus empregos com assinado, né, carteira assinada, e aí eu foquei total nesse projeto, que é essa minha, meu projeto enquanto artista. Então, em 2020, o meu plano era realizar isso que eu realizei, mesmo em pandemia. Então, fazer o meu nome estar em lugares onde ele nunca esteve, né, então estruturar essa minha pesquisa, os conceitos, né, então, eu tive um boom, né, devido à pandemia, mas eu consegui realizar a maioria deles. Parabéns, muito, muito bonito mesmo. O, o perto da minha casa aqui é, é, virou meio que uma referência, assim, para mim. É, enfim, o, o Minhocão está virando né, um, um grande corredor de painéis ali, acho que é muito legal ter um painel seu ali. É, Ziza, antes de começar De fato a nossa conversa Deixa eu te perguntar como é que você está Já que a gente falou da pandemia, está tudo bem? Tá tudo, é, como é que tem sido para você nesse um, Já quase um ano e meio aí Que a gente está de quarentena Como é que tem sido pessoalmente E profissionalmente, artisticamente é, o, Como isso tem afetado O seu trabalho Olha, eu sempre fui uma pessoa Que eu gostei muito de, de, de casa né? Eu nunca fui uma pessoa que é, necessitava muito estar com pessoas, né, assim, é importante a troca, é, sim, é importante, mas eu, é, mesmo sem pandemia, eu gosto de, me, de ficar um pouco guardado no meu ateliê, né, que esse espaço é, é o meu ateliê, e eu gosto bastante de ficar, assim, nas pesquisas, né, e aí que nessas pesquisas, através dessas pesquisas, eu tenho esses atravessamentos. Então, na maioria das vezes, na pandemia, eu fiquei guardada criando algo. Isso daí foi foi algo que foi muito especial assim para mim, desde da, da, das próprias produções dos murais, é, dos murais, é, mas também na produção de peças da mo de moda, é, prints, telas, né, de pinturas de em outras superfícies. Então, para mim foi Enquanto pandemia, foi bom para minha trajetória, mas pensando na questão financeira, a gente teve que se desdobrar, né, criar é, mecanismos, né, também de auxílio para outros artistas, né, que nesse momento, quando lá em março, eu lembro, que teve uma grande corrente assim, dos artistas, é, criando, criando leilões, né, vendendo as suas próprias artes, prints, né, é, com a ideia de também ajudar o seu território. E, para mim, eu sou moradora aqui da Zona Norte, do Jardim Imperialto, e o território, para mim, é algo que pulsa muito, né. Então, no começo da pandemia, eu, eu realmente dei uma parada nesse, nessas minhas produções para focar nesse auxílio ao próprio território, de uma forma bem singela, claro que a gente não conseguiu salvar as pessoas, né, assim, ai, a gente conseguiu né, ajudar milhões de pessoas, mas de uma forma é, é, muito mais, assim, é, entendendo que se é cada um fazer um pouco, né, a gente consegue ajudar é, as pessoas, né e eu digo isso porque o território aonde que eu é, moro, ele é um território esquecido, né, o Jardim Imperial pouco é falado, nem né? tão pouco chega essa questão assistencial aqui, então também eu fiz esse movimento de apresentar, né, apresentar as construções, as redes que muitas das vezes as pessoas falam que o movimento não é organizado, mas existe sim organização. É importante você falar isso daí, né, porque acho que qualquer ajuda nesses tempos aí já... tem gente que com uma pequena ajuda já faz uma diferença enorme, assim, a gente não se dá conta disso, assim, né? parabéns aí pelo seu trabalho. É, você falou que você ficou é, muito em casa, né? é, que você já era caseira, mas você acabou ficando em casa, acabou te despertando algumas coisas criativas. É, isso te ajudou em criar novos estilos também? É, porque eu, eu tenho falado com muita gente que tem aproveitado esse tempo para ir em territórios até então não imaginado sabe sei lá tentar esculturas tentar outras técnicas é, como que tem sido isso para você sim com certeza foi muito importante para mim estar nesse é, momento de observar né se observar é difícil ter esse momento né para se observar olhar o seu trabalho revisitar ele né então, assim, o meu trabalho, ele veio, eu gosto de dizer que o meu trabalho, ele reflete também um pouco da minha vida. Então, depois, mais a fundo, a gente vai, eu vou contar um pouco essas evoluções do meu trabalho, mas ele vem mudando, né, mudando no sentido dos próprios materiais, dos próximos, de como se construiu ele, né, então e, e também até a, a parte conceitual também ele veio se estruturando, né, para chegar no que ele é hoje, que é algo que eu é onde que eu quero seguir, né, onde que eu quero é, que, me, me, que me deixa muito é, livre também para ir para outros caminhos, né? É, falando disso dessas experimentações, recentemente eu ganhei um prêmio, né, é, do ProacLab, Proac é, na linguagem de artes visuais, que foi é, a possibilidade de fazer a minha exposição agora em 2021. Então, isso que você me traz é muito, muito certo, no sentido de que, nesse momento dessa exposição, eu também me coloquei como uma artista performer, então eu vou fazer algumas performances, vou utilizar até outras, outros materiais que eu não, não tinha ainda explorado, que é o Lambi Lambi, então é o momento sim de experimentar, observar o que, o que está ao nosso redor, mas principalmente experimentar, eu acho que nesse momento aí de pandemia experimentei muito, e, mas assim, no sentido de, de técnicas, eu acho que o Lambi-Lambi, a, a, a, a própria parte da, da performance foram os mais que explodiram. Estou bem curioso para ver aí. Né, vai essa, ser demais. Essa nova Ainda faceta. Ainda não ocorreu. Vai, vai ser o próximo mês, a gente vai... É, eu pensei assim, quando a gente ganha um prêmio, e esse prêmio é público, né? Eu fico pensando muito... Fiquei pensando muito porque as pessoas, infelizmente, vai ter muitos que não vão poder ir, né? É, tem, sim, o um medo e o um medo certo, né? Tipo, de ir se contaminar. É, então, eu fiquei pensando em desmembrar junto com a minha curadora, que é uma pessoa que eu admiro desde sempre, sabe? Que é a Renata Filinto. Ela tá comigo nessa, nessa produção aí. E a gente pensou em desmembrar essa exposição, né, então a gente vai trabalhar dentro e fora. É, a gente vai iniciar com essa performance, que é o convite. Eu sempre questionei, não sei se você sabe, mas a minha, em pena, ela fala sobre o território da liberdade. Você sabia? É, eu queria até saber mais sobre esse trabalho específico, né? se você puder falar sobre ele já. Sim. Então, no bairro da Liberdade, voltando aquela só para dar um, uma parte histórica aí é, da história, que lá no bairro da Liberdade ele era um território negro, né? Então lá tinha o Pelourinho, tinha é, várias coisas que agora não, não estão mais lá, inclusive os negros, né? É, lá era um lugar onde eles é, enforcavam os ladrões, os negros, os escravos, né? É, e tem também uma outra, é, uma outra figura ali que é importante, que é a Capela dos Aflitos, né? Então, é, as pessoas antes de serem enforcadas ali, elas ficavam naquele, naquele espaço, né? Mas voltando um pouco mais, esse lugar que é a Liberdade também foi palco do primeiro cemitério público da cidade. Então, todas essas pessoas que eram enterradas que né que eram mortas ali naquele naquela redondeza era enterrada enterrado nesse espaço que era um cemitério público porque os ricos eram enterrados dentro da dentro da igreja né então assim teve um momento que eu não sei dizer o tempo certo que foi é, fechado esse cemitério algumas algumas alguns corpos foram tirados né e levado para outros cemitérios mas na construção da linha da, do, do metrô da liberdade, já foi encontrado alguns corpos lá. E recentemente também, é, que é aí que é o atravessamento da minha antena, foi encontrado é, alguns corpos e um deles tinha um colar de contas azuis. Né? A minha pesquisa, ela fala que a nossa ancestralidade, que a minha pesquisa fala sobre isso, sobre é necessário a gente voltar a se reestruturar para a gente conseguir projetar um futuro melhor, né? Então eu digo que a nossa ancestralidade está na Terra e, é, vindo de encontro com isso, realmente a nossa ancestralidade estava na Terra, né? Ali quem estava sendo, quem estava enterrado ali era o nosso povo, né? E aí, através desse, desse colar, desse guia, né? É, de contas azuis de Ogum, eu levo para a antena, que é essa mulher a árvore é estruturada né pela sua ancestralidade que é a terra por isso que ela tem aquelas raízes né ela quem sustenta ela é a ancestralidade que é a terra e aquela mulher fortalecida ela está guardando é, algo que é para o futuro que é justamente é a parte da barriga então esse guia ela está na barriga dessa dessa mulher e aí é isso, é uma mensagem para o futuro, né, para uma projeção que, que a gente consiga, eu entendo que tudo isso que a gente tenta conquistar, a gente não vai conquistar tudo nesse momento, né, que é realmente a gente é, se estruturar para projetar um futuro que seja melhor para os nossos filhos, né, para os filhos dos nossos filhos. E aí é isso, esse é o primeiro atravessamento que eu fiz, e agora os próximos vão ser outras coisas, mas também é, com esse território da liberdade. Então, o próximo da exposição vai falar sobre as mulheres. Então, onde, quem são essas mulheres, né? Onde elas estão? É, qual o papel delas né, nesse, nesse reduto que é a liberdade? E também na minha pesquisa eu gosto de dizer que as mulheres são transmissoras das nossas sabedorias. Eu aprendi muito com a minha mãe, eu aprendi muito com a minha avó. Essa iniciação ao grafite também foi através de mulheres, então as mulheres são as condutoras né, de, de sabedorias. Então, nessa exposição a gente vai falar um pouco disso. Conte com a gente para divulgação, inclusive, se quiser. Você, somos somos um canal aqui, uma voz para vocês. podem ficar tranquilo quanto a isso. Mas, o que eu acho interessante porque a exposição, eu acho que tem muito trabalho na rua, né? E acho que por mais que você faça a exposição em algum lugar fechado, você pode dar essa oportunidade da de um passeio pela cidade ao ar livre e, e enfim, aproveitar o seu trabalho de arte fora do museu, pegando aqui o nome do nome do projeto. É, deixa eu te perguntar você agora acabou de falar né do da mulher como esse fio condutor e é, eu queria que você contasse um pouco de como foi a sua entrada no meio do grafite né eu tenho falado com bastante pessoas aqui ultimamente a gente fez uma série bem grande com mulheres e é, existe uma uma barreira que é uma barreira que não é só do grafite É uma barreira da sociedade em geral de ou, uma barreira bem machista, realmente, né? De ingresso da, da, da mulher, seja lá em que meio for. E eu queria que você contasse como foi pra você, né? Vencer essa barreira e, e, e como que as mulheres te ajudaram nesse processo. Legal. É. O, o grafite, ele, ele tá se, se recriando, né? Assim, é, muita coisa, quando eu iniciei, como essa própria questão do spray, né? Ah, isso é grafite, hip hop, se usar spray. Ah, é errado usar pincel, né? Então, assim, muitas coisas estão mudando. E até essa, essa própria apropriação das mulheres, né? Eu acho que a gente está cada dia mais fortalecida entre a gente e está conquistando lugares, né? É, bom, eu inicio essa minha trajetória aqui nesse meu território através de uma oficina que... Uma artista que passou por aqui foi a, a responsável, uma das responsáveis para me, me colocar nesse circuito, que foi a Tica Mesários. A Tica e a Katia Suzue foram as pessoas que me passaram muito desse conhecimento, né? E naquele período elas tinham uma cria, que chamava Noturnas, e... Nesse, nesse movimento normal, né, do grafite, de conhecer outros territórios e outros eventos, elas me levavam junto, mas eu nunca fui da crio delas, né, eu ia mais como, para mim conhecer, para mim me, me saber como que era esse reduto, né. Então, assim, quem foi que me apresentou a essa vertente foram essas duas mulheres, né, mas... Através desse início, eu também fui me aproximando de algo que pulsava muito forte, que era o movimento hip-hop, né? Então, é, no movimento hip-hop, eu inicio essa trajetória junto com a Frente Nacional de Mulheres do Hip-Hop, né? Aí ali, é, foi, foi um dos marcos que eu, enquanto mulher negra, assim, é, eu considero que foi ali onde que eu tive espelhos, né? Então, eu tinha Sherry Line, essas mulheres foram, não só do grafite, né, da dança, MC. Então, foi ali também onde que eu pude me estruturar, enquanto ao machismo, que ali era algo que pegava mesmo, era um movimento de luta mesmo, luta por equidade de gênero, que a maioria dos eventos eram só... É, estruturados e pensados para homens. Então, a gente teve que criar os no, nossos eventos para a gente é, ter esse espaço. Então, ali foi um lugar muito bacana para mim. E ali também foi um lugar onde que eu fui apresentada para isso que também me move muito, que é arte e educação. Ali eu consegui criar... É, através do grafite, das artes visuais, algumas vivências que me, possib... que me possibilitaram até ir para Washington e para Berlim. Né? Então, o movimento hip-hop, para mim, na minha vida, tem muita importância. E principalmente essas mulheres da Frente Nacional. Muito legal. É importante isso. né? A gente tem falado com as mulheres aqui, elas falam realmente dessa... É, dessa barreira que existe, né? Você chegou a sofrer alguma coisa assim, alguma algum movimentação de alguém que você achou meio estranha por, por ser uma mulher no, na, na cena? Olha, é um movimento normal, assim, que eu digo que é normal, porque acontece acho que todo com todas que iniciam é, nos eventos, é, quando a gente inicia, existe um grande medo de quem faz um trabalho do nosso lado, porque fica sempre se nas entrelinhas, será que ela pinta bem, né, será que ela, o que será que ela vai fazer? Então, é, eu tive que ir conquistando esse lugar é, junto aos homens, né, assim de aceitação, de, de me aceitar e aceitar esse meu trabalho. Então, acho que isso é muito normal para todas as artistas que estão iniciando, esse preconceito de pintar ao lado da, da sua pessoa, sabe? Tem sempre, ah, será ah vai fazer um trabalho mais ou menos do meu lado, sabe? E às vezes até faz e corta você da foto, várias coisas assim nessa linha acontece assim, comigo e... Até de exclusão, assim, ah, então a fulana vai, então nem vou. Então, assim, isso já é algo normal, assim, para quem inicia. É, mas pra inicia, uma né, mulher, né, daí acho que tem um duplo fator aí pro, pro, pro homem da cena, né, acho que acontece isso. Deixa eu só dar um recado aqui, Ziza. Quem quiser mandar pergunta, faz, manda pergunta por aqui. Eu vi que o Daenerys mandou uma pergunta. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa que eu tentei uma vez e não vou conseguir, não. É, não tá dando, Daenerys. Eu ia tentar, mas eu não te vi aqui. Acho que ele deve ter caído. Talita tá tá falando aqui, gente, que absurdo. É, pois é. É um absurdo mesmo. Acho que a gente tem, é, é, as, as últimas quatro lives nossas foram com mulheres, assim, e, e são uns relatos bem bizarros, assim, de tipo... Ah, o Daeneri tá aqui, ó, deixa eu ver se vai rolar. O vai entrar, fazer uma pergunta para você rapidinho, vamos ver se rola. Mar maravilhas do, do Instagram, deixa eu ver se, se vai rolar. Mais fácil ele fazer pergunta do que eu ler. Deixa eu dar uma brilhantada. Fala, Daeneri. Salve, Felipe, Joia. salve, Soberana. Salve. Satisfação. Manda pergunta aí, meu velho. Então, Soberana, é, a gente conhece a identidade visual que você tem desenvolvido, ela é bastante forte no Brasil e em São Paulo, que é aí a sua cidade. A minha pergunta é essa, como que você chegou nesse resultado final, nessa identidade visual que te tornou tão identificada? É, às vezes não nem você assinar, você bate o olho e você sabe que é um trampo da soberana Isso é muito é árduo para chegar nesse resultado e muito satisfatório Quais foram as referências que te fizeram chegar nesse resultado final? Quais foram os estudos que você fez? Que tipo de material que te desencadeou essas ideias? Esse preenchimento, esse olho puxado, né? Essa brasilidade tão exposta no seu trabalho Legal, Olha. agradeço aí a pergunta. E, bom, eu sempre, eu sempre desenhei mulheres. Desde quando eu iniciei, eu sempre ilustrei mulheres, né? Porque é uma forma também de se colocar no mundo, né? Entendendo que, naquele período, o papo era que não tinha grafiteira, né? Então, a gente era grafiteira e ilustrava mulheres. Era também uma forma de de se colocar nesse mundo, né, mas falando Quase mais um propenso, específico, né? sim, mas falando mais desse meu estilo, né, eu sempre quis ter uma palheta que quando as pessoas olhassem, elas, elas saberiam que se eu fizesse uma bolinha azul e laranja no meio do mundo, todo mundo ia dizer que esse trabalho tinha alguma ligação com o meu, né, então, assim, eu primeiro pensei nessa questão da palheta, né, e como eu já trabalhava com essas mulheres, eu trabalhei, pensei no conceito, né, como eu também pesquiso os tecidos africanos, eu utilizo laranja como barro, né, como a terra em si, como eu já tinha falado, né, que é a base, e tem um tecido africano que ele é pintado com argila, né? Que é o tecido bogolã. Então, tudo tá amarrado. O azul, não sei se você conhece um pouco da arte egípcia, o azul e o laranja também é muito utilizado, né? Essa questão ancestral de voltar, de se colocar no mundo, a gente entendendo também esse Egito negro que foi nos negado, né? Então, azul é o espírito, né? ao lado mais espiritual, mas também é algo que me liga à ancestralidade, né? Então, esse trabalho, eu dei realmente uma limpada nele, que meu trabalho tinha muito detalhe antes. Essas mulheres tinham muito uso de sombra, né? Então, eu dei deixei um pouco mais vetor esse trabalho e eu vim com essas outras características, que era a palheta, né? que tinha, que tem a ver com essa minha, minha pesquisa e todo esse outro enredo que eu trago junto, né? Então, é um pouco disso que eu trago aí para esse meu trabalho que, fe, que fica, né? É até o próprio Laranja, as pessoas falam Ah, Aziza, mas você não precisa assinar? Eu falei, ah, às vezes eu não assino mesmo, viu que você tá certo? <risos> Massa! Eu quero te parabenizar, porque é um mérito muito satisfatório, né? Porque... Tanto para o gênero masculino e feminino, quando você alcança a identidade visual, é um marco na vida do artista É um divisor de águas, né? Tem um momento antes de você assumir a identidade visual e um momento depois que você assume Você é reconhecido pelo seu trabalho, é nu, sem assinatura, sem ter que falar que foi você quem fez Da hora que eu tô passando o meu feed no Instagram e eu bato o olho já sei que é seu Por isso que eu quero te parabenizar, porque é algo muito forte, muito bonito, tá? Parabéns Obrigada, obrigada. Valeu, Denari. Obrigadão aí pela participação. Vamos tocar agora aqui. Você consegue desligar aí? Fechar, que eu. Foi, valeu. Participação especial, é pergunta em vídeo. A gente está tentando coisas no Instagram aqui. É... Demais, lamei. Foi legal, né? É... Gente, quem quiser mandar mais pergunta, fica à vontade aí, numa dessas a gente puxa vocês também, vocês têm a chance de falar ao vivo aí, ao vivo como dá, né? Ao vivo via internet, com a, com a Zisa. É, legal que ele, ele perguntou esse negócio da cor, que era uma pergunta que eu. Que eu olha, Daneri. É, eu já ia perguntar isso da cor para você, mas eu ia perguntar também dos personagens, né? É... Qual a inspiração que você tem? É muito, é, é muito memória visual sua? Ou se você se baseia em livros, pessoas que você conhece, de onde vem a, é, realmente a, a inspiração para os personagens, personagens que você cria? Né, para as personas? Olha, eu, as pessoas até perguntam se tem nome, sabia? Um dia falou, mas qual é o dessa sua personagem que tem... Mas ela é uma pessoa só? Elas perguntam, é uma pessoa só? Aí eu fico até em dúvida, sabe? Porque eu nunca pensei nisso. Então, claro que é uma pessoa só, né? Mas em várias fases. Várias, vários formatos, vários estilos, vários lugares, vários cabelos. É, são essas mulheres que eu trago, né? São essas mulheres árvores, né? Então... Elas não têm nome, mas talvez possa ter no futuro, ainda não sei, né? É... Eu gosto de, de dizer assim, não são ninguém do meu, do meu redor, assim, que ah, senta aqui que eu vou te ilustrar, mas indiretamente são, porque elas carregam as sabedorias que eu absorvo delas, né? Ela é um personagem que tem essa responsabilidade de passar essa sabedoria, é um pouco disso que eu trabalho, mas ela não tem nome e ela não tem também um, um, uma pessoa humana que eu utilizo como exemplo para ilustrar ela. Ela, ela está no imaginário. Eu acho muito legal do seu trabalho também é que é, ele tem uma representação, uma representatividade da mulher e da e e da, da mulher negra, que é, é muito pouco ou quase nada, na verdade, representado em, nas artes em geral, né? seja dentro do museu ou fora do museu. A do momento que você Por isso que eu fiquei muito impactado com o seu trabalho no Minhocão, porque, cara, é uma pena gigante de uma mulher negra. É, eu acho que isso tem um, um peso tão grande numa cidade como São Paulo, onde as obras retratam o bandeirante, o homem branco, sabe, esse tipo de coisa. Eu queria que você falasse um pouco dessa, desse impacto. né? claro que você, o seu trabalho já ele, ele, ele tem essa, esse efeito, mas se você já pensa nele de fato como esse lugar de, de demarcar um território ali, de um, de um território que, na verdade, como você falou do, do Bairro da Liberdade, né? foi tomado de voo do, do, dos negros. Né? Sim. Isso que você diz é muito importante, assim, eu quando fiz, eu fiz bem no finalzinho do ano, né, na verdade esse, essa empena, ela entrou dentro do mês da cultura negra, né, da secretaria, mas ela sofreu um atraso devido a tudo isso, faz, não faz, fecha, não pode fazer, vai, e, né, mas aí a gente acabou fazendo em dezembro, então eu não tive a oportunidade de passar na parte de cima do minhocão de ver ela, né. Assim, eu olhei muito desse lugar da, da São João, né? Então, quando eu passei de carro e eu vi que ela tá na mesma linha do minhocão, então quando você vê de longe, assim, você parece... Você vê que ela tá mesmo flutuando no, no minhocão. Gente, quando eu vi aquilo, eu fiquei chocada. Fiquei chocada porque ela, ela entra... É, Parece que ela vira o céu também, devido ao fundo azul, sabe? Muita foto de gente falando disso, dessa conexão com, com o universo. E aí é muita, muita gente, gente. Todo final de semana tem alguém que me marca, que me fala, que me manda mensagem, que como é importante essa antena. Então foi um lugar de afeto, de, de rede também com essas pessoas. Eu nunca... Eu vou lançar agora. Vou começar a gravar nesse final de semana o vídeo dessa empena. Mas assim, me faltou lugar para falar dela. Mas as pessoas, mesmo sem falar, entenderam tudo o que eu quis dizer. Mesmo sem falar, sabe? É uma conexão mesmo com, com, com a cidade. Então assim, ter essa empena naquele lugar sim é uma forma de dizer que a gente está aqui, né? Sempre esteve. E esse projeto... Ele, é, ele foi, ele, na verdade, eu fui idealizadora. Então eu pintei num projeto que eu fui a idealizadora. Né? O meu intuito com esse projeto, que é o Estamos Vivos, é que eu sempre, é, nas minhas obras, eu colocava essa hashtag: Estamos Vivos. Né? É, claro, para questionar as pessoas que falam que a gente. Ah, não tem grafiteira negra, ah, não tem artista negro. Então a ideia desse projeto era isso. E aí a gente pensou em falar desses territórios apagados da cidade. É, eu fiz um lado desse prédio, o Tiago Conspe fez o outro lado. É, a obra dele fala sobre, sobre como é difícil para um homem negro ficar parado na rua, né? Então, ele é uma obra que um, um cara parado, né? Então, ele questiona esse lugar do silêncio, né? É uma obra bem bacana também. Então, a gente realmente fechou um prédio, dizendo que a gente sempre esteve aqui. Aqui também é o nosso lugar. É, não pense só porque gente, ele é de Peru, eu sou aqui da Zona Norte, que a gente tem que ficar aqui no, ter, no nosso território. É importante fortalecer o nosso território? Sim. Mas é também importante a gente estar no centro, no lugar onde tudo acontece. né Então, foi muito importante para mim, assim... É, também pensando na minha carreira, é, muitos jornais, muitas revistas noticiaram essa empena aí, com esse nome tão forte, né, Estamos Vivos, nossa, foi demais, assim, esse momento tão difícil, sabe, e, e aí várias pessoas vieram comentar, perguntar da onde que veio, qual era o objetivo, então, assim, para mim, é, enquanto artista periférica, foi um dos meus projetos mais gratificantes, assim, e eu entendo muito a importância dele naquele lugar. É o seu projeto de maior dimensão? Não. O de maior dimensão foi no CCJ. Eu nem sei quantos. Olha, foi muito, foi muitos metros. Eu sei que de altura ele tem oito, mas de largura deve ter mais de 80 metros de, de grande grande é. e como que e, e como que é transpor né isso né se você, quando você começa no grafite está com antes, antes do grafite você está começando num caderno ali tem uma dimensão cabe na, cabe na palma da sua mão daí você vai para uma parede de repente você vai numa empena como que é esse redimensionar isso daí né porque uma coisa é você dá dois passos para trás e ver como é que está seu desenho outra coisa é como é que você vai ver o, a empena né acho que se e, e, e você, você, você trabalha com você trabalha com grid você trabalha com projeção como que é? Oh, é tem muitas coisas que a gente não conta né que fica assim só pro artista e pra equipe né eu é minha primeira empena assim eu nunca tinha feito nada no sentido é, vertical né mais horizontal e pra mim foi, realmente eu me joguei, porque eu também tenho muito medo de altura. E assim, no meu primeiro dia, que seria o dia da marcação, é, eu fui com, com muito medo, né? Mas eu falei, olha, é, eu vou subir primeiro no balancinho, né? É, vou perder esse medo agora, então foi no teste, perdendo medo e... E a gente conseguiu. É... Você pensou que você não ia conseguir no momento? Não, não eu, eu tinha que perder esse medo. Então, assim, eu, eu já fui com o objetivo de subir primeiro, de perder logo esse medo. E assim, gente, quem tem medo de altura, vai lá, no primeiro dia você já perdeu realmente, que você vai acostumando, né? Você vê que aquele negócio é realmente seguro, é muita também a confiança da equipe que está justamente produzindo, né? É, e o balancinho é, A gente também não repara Também das coisas Que ficam na entrelinha né? Então o balancinho tinha vezes Quando ele tava lá na parte bem de baixo assim Ele realmente balançava mesmo Balançava mesmo De tipo, precisar ele ir aí Esperar ele voltar para terminar um traço Aí ele ir de novo E precisar voltar Então isso são coisas que só fazendo Na experiência você Começa a entender, né? É, chegou também uma parte da empena que o balanço não descia mais e não tinha como fazer a projeção porque tinha um outro prédio na frente. Então, aí, aí foi raça, sem grid, sem nada. A minha, a minha empena ela foi projetada, né? Então, foi bem mais fácil. Mas, nesses de pro de. de, é, de é... É, com, com dimensões menores Eu uso o grid mesmo no celular Aí tem os aplicativos novos aí Que ajudam bastante a gente Lá foi projeção E na parte de baixo foi na raça mesmo Foi no braço E como que era o Quando você quando você começou a fazer Eram quantas pessoas na equipe? Você subia sozinha? Duas é, dois assistentes e, nossa, tinha muita gente na minha equipe. Porque eu tava com medo. Eu pedi até bombeiro pra ficar lá comigo. <risos> Falei, ai, gente, olha, me chama um bombeiro, porque, olha, eu não sei mexer com nada disso. E é isso, eu quero ficar zen, porque eu preciso fazer isso. E eu tinha uma agenda que eu ia terminar e sem pena eu ia começar outra, um outro projeto, na, em Pinheiros, né? Então, assim, eu não podia... A gente fez aquilo em quatro dias. Uau, muito rápido. A gente fez aquilo em quatro dias, sabe? E, e aí ver isso, eu tinha uma agenda que eu não podia também dar algum pepino, não podia. E no último dia assim, que foi o quinto dia, mas eu como eu não fui, né, eu não conto, que foi o dia de passar o verniz, né? E para ficar mesmo tá com o mas verniz e então, para um durar, durar mais ali, né? Para durar mais. Mas já tô pensando de como que eu vou é, ver aquele lugar porque eu também não quero perder né esse lugar que é tão tão importante já estou até pensando na renovação dele é, logo mais mas claro que vou esperar aí dar um ano né de empena mas para mim foi muito gratificante até também de passar para outras mulheres eu lembro que eu recebia mensagens assim a Isa você me representa tanto como que é que ninguém tem essa possibilidade de falar né? com assim, uma pessoa. Então eu lembro que uma semana depois da empena, eu só ficava mandando como que é, o que foi, como que fez, aí me passa dica, e agora na cidade de São Paulo está vindo aí umas empenas, espera, espera ah. que a secretaria está vindo com, com não sei a quantidade, mas é bastante empena aí que está tá é para nascer na cidade. Pro, projeto Mar, né? bastante coisa mesmo vindo é. por aí. Mas parabéns, meu, você tá com um baita é, cartão postal na cidade ali, e num, e num lugar tão emblemático, né, acho, acho o Minhocão, é, o Minhocão é tão São Paulo em tantos jeitos, sabe, tipo de trânsito, e no final de semana as pessoas dão um jeito de se divertir ali é, e cruza a cidade, é uma coisa meio maluca, assim, é legal você ter um, um trabalho ali, acho que é Ótimo lugar para se ter um, um trabalho, um ótimo cartão postal. É, você falou há, há, há pouquíssimo tempo agora aqui de, do, do seu trabalho como arte educadora, Eu queria que você falasse um pouco disso, como que você se sente passando né, o, seu, o, o seu conhecimento adiante, como que é esse público, como que se dá essas oficinas suas também? Sim, é, essa também é uma forma de renda, né, que eu, quando inicio lá em 2006, 2007, foi uma forma também de, eu, de, de, de, de evitar esse contrato fixo e ter uma renda, né, assim, mas eu gosto tanto que até agora eu não eu não consegui, sabe, de, de, de ter esse, esse, esse afastamento, sabe, desse lugar de arte educador, mas eu... Eu falo que 2021 vai ser o último ano que eu vou participar dessas redes, né? Eu, atualmente, faz mais de três anos que eu dou aula num projeto PIA, que é um projeto de iniciação artística é, para crianças de 5 a 14 anos. Esse projeto é lindo. É também da Secretaria Municipal de Cultura. É um projeto que trabalha, em, é, trabalha a rede com quatro linguagens. Então, artes visuais, teatro, dança e literatura. Então, todos esses artistas trabalham em conjunto, é, mas o foco sempre foi esse brincar. Então, a gente trabalha, faz arte brincando. Esse projeto é lindo, assim, mas eu... A exemplo do que me levou para Berlim, que também foi a arte-educação, foi a importância de multiplicar os nossos conhecimentos com a arte, né? Então, assim, quando eu chego na Alemanha, sendo que eu nem sabia falar muito menos inglês e muito menos é, alemão, é, me, me vira a, a fichinha né, de como é importante para eles nos receberem e ouvir as nossas falas, né? O que, que a gente leva? Assim, aqui no Brasil... É, muito se perde sobre isso, né, porque aqui a gente tem muito conhecimento, muito conhecimento, artistas talentosíssimos, né, que estão aqui, mas que não tem esse reconhecimento aqui no Brasil, tem que sair, né, é, desbravar o mundo para ter esse reconhecimento fora. A exemplo aí também é a pichação, né, quando eu fui para Berlim, eu lembro que era próximo da Bienal que levou os nossos artistas aí da pichação lá para Berlim. Então é muito importante para a minha trajetória também esse lugar de arte educadora, mas que eu venho me afastando, é, tentando me desligar, é, também pensando com esse estereótipo, é igual o artista que faz, é, que mexe com argila, ele sempre cai. No, no artista é, no artesanato, né, então o artista que é arte educador, ele é, é difícil dele entrar em um outro reduto, né, como até as, a própria arte contemporânea, então eu venho hackeando realmente esses, nesses anos aí, esse lugar, né, hackeando esse lugar de que artista sim pode ser também arte educador, né, e um, e um artista, um artista contemporâneo também. Mas eu venho focando realmente em pensar somente no meu trabalho. E deixar as outras coisas assim no segundo plano. Você falou de arte contemporânea, agora você, você tem um... Pelo, imagino que você tenha esse desejo também de ingressar nesse, no mundo das exposições e galerias, né? Você já fez uhum. algo do tipo, você acabou de falar que vai ter essa vai ter agora, né, essa exposição que você está montando mas como é, que, como é que é essa transição também, porque são meios bem distintos, né? Sim Então, como eu, eu desde 2019 eu tive, escolhi estar né, nesse lugar de artista então me desliguei da CRT da carteira assinada, focando no meu trabalho e estruturei o meu trabalho em 2020, é, 2019, 2020, estruturei o meu trabalho, é, conceituei ele, né, e aí vim apresentando esse trabalho para a cidade, criando alguns murais, né, é, e criando uma linha que, se, que termina nessa exposição que é em 2021, né. Então, meu primeiro mural é o Baobá, que é aqui na Zona Norte, que ele fala justamente da ancestralidade, mas também dessa árvore, né? Que é a árvore da vida. Então, ele inicia com esse mural. Depois, o segundo mural é no Rio de Janeiro, mais de 60 metros, lá na Zona Portuária, no, no evento Rua Walls, que é um mural ancestralidades. Nesse lugar, é, eu falo sobre os tecidos africanos e sobre as histórias contidas mesmo, né? Então eu volto para São Paulo, faço o CCJ, que foi esse que é o meu maior mural, que tem o título de Mulheres Raízes das Conexões. Esse Mulheres Raízes das Conexões é o mesmo título da minha exposição agora em 2021. Hum, e aí recita. tem esse que, ter, que termina aqui agora. Só que no meio disso, teve a empena, e aí eu falei, não, então eu não vou fugir, aí a empena tem o título de... É, ai, esqueci. Na Terra está a, a nossa... Ancestralidade. Como? É, não é isso, tá? o que eu tenho anotado aqui é Na Terra está a nossa alguma coisa. Na Terra está a nossa ancestralidade, exatamente. É, e aí termina com essa exposição, com o mesmo título do meu maior mural, que é do CCJ, e aí, aí que é o ponto é, que, eu, que eu trago, né? Que aí ele fragmenta. Então, ele não é só street art, né? Ele não é só mural, só parede, só tela. Aí ele fragmenta e ele vira... É uma outra apresentação. Então, ele é, ele é apresentado como uma performer, ele é apresentado em outras linguagens. Então, assim... Na minha exposição também não vão ser somente telas, vai ter algumas surpresinhas aí que depois a gente vai falar, que vão ter objetos também. Então é isso, é uma outra apresentação. Tudo isso foi pensado, né, assim, veio a pandemia, mas eu ainda consegui é, realizar esse trabalho aí que eu estruturei bem. Mas você se imagina fora da, da, da street chat, quando você colocar os dois pés ali na nas artes plásticas ou não? Você acha que é... Você consegue manter os dois? Assim? Você disse que se eu vou sair das ruas, eu acho que não. É, é, mas... isso, isso que eu ia perguntar, porque tem gente que enfim, foca numa coisa, mas e outras pessoas não, né? Usam, na verdade, as ruas como um... quase como um outdoor, porque elas vêm fazendo indoor. Eu gosto muito das ruas, porque ela é muito democrática, né? Quando eu pensei até essa exposição, eu falei, vamos fazer tudo na rua. Vamos fazer tudo na rua, sem galeria, porque todo lugar é lugar expositivo. Né? A gente tem que, que criar esse, esses novos lugares né, que vão nos caber, né? que é difícil estar em uma galeria. Né? Mas também perguntando, respondendo sua pergunta de como está esse movimento, assim, eu recentemente estou com uma exposição coletiva na Sétima, na sétima galeria tem uma parceria com uma galeria também no, no Rio de Janeiro estou é, tentando entrar né estou também com essa parceria aí para esse para essa exposição de um lugar bacana para para colocar essas minhas obras então assim é muito difícil para gente que está nesse movimento é, que veio das ruas apresentar uma proposta para uma galeria, né? Que a gente tem que, que, que ter um trabalho muito estruturado, porque, infelizmente, é muito difícil estar né, nesses lugares, entendendo também que não é a gente que qualifica o nosso lugar, né? Então, é outras pessoas que qualificam se a gente tem que estar tá ou não estar, tá, né? Então, é muito difícil, mas. Eu, eu sempre fui uma pessoa que se não dá, ah, beleza, eu não quero me aceitar, eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou fazer do mesmo jeito, crio os meus lugares, crio as minhas, as minhas formas de estar, e é isso. Muito bem, siga assim, você tem feito um trabalho impressionante. É, você falou do da, que você foi como arte educadora né, para a Alemanha para os Estados Unidos, correto? É... Sim. Você fez algum trabalho lá fora, arte e educação, você chegou a grafitar lá também? Sim. A gente foi a convite porque assim, lá na Alemanha, eles gostam, é uma, é um movimento forte do, do hip hop lá que eu não, eu nem sabia assim, a gente vê assim do Brasil um negócio forte, sei lá, nos Estados Unidos, né? Para mim eu nunca tinha conhecimento que ir lá é pegava fogo esse negócio do hip hop, né? E lá pegava fogo, mas um negócio mais espetáculo, sabe? De show. Sentava na, no teatro para assistir, Eu falava teatro, sabe? E essa, esse lugar da educação dentro das escolas, poucos, pouco eles sabiam, né? Então, assim, da, de utilizar o hip hop, de utilizar essa questão da rima, de utilizar isso, desse ensino integrado dentro das escolas. Então, a gente foi com esse propósito a gente montou um time bacana e foi para lá para entrar nas escolas aí chegando lá é vários empecilhos a gente só conseguiu entrar em escolas de imigrantes que aí foi a primeira coisa a ah, escola de alemão que tem os, os bairros tá hum. lá em Berlim assim tem uns lugares que é um bairro de imigrantes então nesses bairros de imigrantes a gente estava lá foi muito legal porque assim como eu já tinha falado, eu não falo nem inglês, nem alemão, e aí cheguei lá, era o que? Falava espanhol. Falei, arraso, tá aqui, tá do lado. Falei, agora que vai, vamos certo, vai dar tudo certo. Então a gente foi uma troca bacana, a gente grafitou lá as escolas, chegamos lá, tinha muita escola grafitada. Você tava Indo grafitando, paralelo, você gente... tava grafitando com, com alemães também, com uma galera do mundo inteiro? Como é que era? Ou era só, só brasileiro? Não, esse projeto foi só do Brasil Chamava City of Hip Hop Era uma parceria com uma ONG De lá chamada Gangway Que aí a gente fazia um time aqui do Brasil Cada um na sua linguagem E ia para lá para fazer essa... A gente ficou lá 24 dias Mas não era só oficina Eu também fiz uma exposição lá E pintei um grande mural lá Quando eu cheguei no mural... Do meu lado tinha Shiro do Japão, aí do outro lado tinha a Anarquia, que eu nem sabia que esse povo estava aqui na Alemanha. O Mente do Rio, a Anarquia, sabe? Foi um negócio assim. Gente, Berlim é o um lugar. Você é artista? Vai para Berlim. Todo lugar onde que você olha é arte. É no chão, na parede, no céu. É um negócio assim que todo artista tinha aqui. Lá, foi um lugar assim que eu me senti pela primeira vez uma artista. Porque eu pensei assim comigo, ninguém me conhece aqui. Vou fazer uma exposição coletiva com algumas... É, com uma outra amiga que foi junto, mas tinha outras peças também da galera de lá. Falei, ninguém vai. Ninguém vai, ninguém me conhece aqui. Gente, quando eu vi que o negócio bombou, e o pessoal perguntava para mim, mas o que, que é que você tá... Qual é a mensagem? Qual é o seu conceito? Eu falei, gente, lascou. Foi lá em 2010, porque eu não tinha... Eu não tinha é, essa bagagem que eu tenho hoje, né? Sim. E eu fiquei tão feliz, sabe, das pessoas. Porque aqui a gente vê muito que as pessoas só vão na exposição dos amiguinhos, né? E assim, não. É. As, ou ou as vai pra criticar, né? que... Ou vai pra falar mal. É. Então as pessoas foram lá, perguntaram pra mim, sabe? Eu me senti tão feliz. E olha, todas as obras vendeu. Todas oh. as obras venderam. Eu falei, gente, esse é o lugar. Esse é o lugar. E como que o mundo ele é perfeito, né? Nesse, nesse ano me apareceu uma outra oportunidade para ir lá para Berlim. Então, é, Nossa, infelizmente o, o corona não deixou, mas que espero que em 2022 a gente consiga voltar lá, mas com uma outra cabeça. Oh, legal, demais, adorei esse, esse depoimento que eu acho interessante isso porque como culturas diferentes vem a, a arte de rua, né, e eu acho que é, é, talvez tenha uma aceitação melhor acho que você não, não tem que ficar se provando para ninguém também, para passar algumas barreiras, muito legal Ziza, deixa eu te falar, a gente tá chegando quase na hora, a gente faz uma horinha de conversa, a gente tá em 55 minutos aqui, você fala muito bem Estou impressionado, <risos> você tem um dom da comunicação incrível, super simpática, é... e tem uma mensagem fortíssima, assim que eu acho mais do que necessária no Brasil de hoje, principalmente, numa cidade como São Paulo. É... Mas, para finalizar, já que a gente está chegando no final aqui, caso queira falar alguma coisa também, fica à vontade, tá? não vou te cortar nem nada, mas eu... A gente tem falado, principalmente durante a pandemia, da importância da arte na quarentena, né? Como a arte tem sido um, uma válvula de escape, um porto seguro ali que você vai, você vai recorrer, porque, enfim, não tá fácil lá fora. Ó, o Bieto falando, a, Z, a Ziza okay. é zica, Não, né? o Bieto é, é altas histórias. Um dia você tem que chamar eu e o Bieto para nós contar as histórias aqui. Já chamei ele aqui, <risos> ó. a gente faz um, um, faz um em três aqui, ó. Fica todo mundo trocando ideia. O Bieto, o Bieto, o dia que a gente fez a conversa com ele aqui, eu, eu, eu conheço ele, da, fiz faculdade junto com ele, mas ele nem lembrava de mim. Eu contei uma história que ele me deu uma surra no basquete lá, ele ficou super feliz. <risos> é, a surra que eu nunca esqueci. Precisou, eu já combinei com ele, quando acabar a pandemia, a gente vai ter uma, uma revanche. Mas é, o que eu queria te perguntar é, é isso, as pessoas com quem a gente tem falado, inclusive o Bieto, eu perguntei disso também, é, como que a arte tem afetado a vida das pessoas, né, e a arte tem esse poder transformador, quando a pessoa tem acesso ao, ao, a alguma arte, tem artes que transformam, né, é um filme que muda uma vida, é uma uhum. música, e uma arte também, um desenho, né, eu queria que você contasse alguma história de algum desenho seu, algum trabalho que você fez, que alguém teve algum contato com o, o, o seu trabalho e foi afetado de alguma forma e te contou, tipo, que obra sua transformou a vida de alguém, mexeu na vida de alguém e de que forma? Legal. Eu acho que a do Minhocão eu já falei, né? Recebo muitas mensagens de pessoas que se conectam com ela, mas eu vou falar da, dessa obra que eu fiz lá no Rio de Janeiro, que ali na zona portuária, né? É, a gente também tem que dizer que ali também desembarcou muitos escravos, né? Então, assim, quando eu pensei nesse mural, é, eu não queria fazer um mural pesado, mas eu queria passar a minha mensagem, né? E eu lembro que no lançamento, que teve um dia que todo fechou a rodovia, a avenida, nesse, não sei o que, que é lá, é, e aí todo mundo foi lá é, ver as obras, né? Que é um, meu, é imenso, várias, vários artistas, né? E aí eu lembro de uma pessoa que faz visitas né, para esses pontos de pontos do Rio de Janeiro, né? Yeah, um e aí ela turístico. falou bem assim, pontos turísticos, e aí ela falou que lá tem um ponto que chama Pequena África, né? Que aí é vários lugares que ela faz essa visita com os turistas, né? E aí naquele momento ela falou, Ziza, eu não posso deixar. De vir aqui, de trazer eles aqui no seu mural. Então, assim, quando ela falou isso para mim, eu fiquei muito tocada. Muito tocada, porque a arte é isso. Ela cria redes, ela conta histórias, né? E ela conta a história de uma forma muito democrática, né? Porque você não precisa é, saber a linguagem. É só observar, você já já absorve né, um pouco dessa história. Então, quando ela falou isso para mim, eu sabia que essa arte ia chegar em outras pessoas. Né? Então, eu fiquei muito feliz, assim, sair um pouco daquele território que era considerado somente a pequena África, que era muito próximo, para fazer-se cruzar, né? De, de levar ali nesse, nesse mural, eu me senti muito importante para para todo esse movimento do Rio de Janeiro também ali na tem o Valongo né também mas que pouco se fala desses lugares então dela ter colocado isso para mim eu fiquei muito feliz belo relato é, e realmente seu trabalho em, é, é muito importante não só para nessa região mas é no Rio no, em São Paulo aposto que nas escolas que você fez essas intervenções fora do Brasil também deve ter um impacto até hoje parabéns pelo seu trabalho de novo acho que você tem uma representatividade incrível mais do que necessária tem um tem um estilo como o Denner tinha falado ali mas eu vou até repetir isso daí ter um estilo não é fácil né? às vezes a pessoa que não conhece vai olhar acha que é que é fácil mas demora para se ter uma uma assinatura né essa assinatura visual e você tem é incrível muito bonito e forte, com uma mensagem incrível e mensagem, é isso, necessária no, nesse Brasil. Parabéns pelo seu trabalho. E vou te dar a última palavra, se quiser falar qualquer coisa, fica à vontade. Queria agradecer né esse convite. É muito importante da gente poder falar das nossas histórias em primeira pessoa, né? Teve um tempo da minha vida que outras pessoas falavam de mim. Pouco eu o artista mesmo falava, né? Então, assim, agradecer a todo mundo que ficou aí. Beijo, é, Sheila Yol, uma grande artista também, uma grande referência para mim, Bieto, tantos outros que passaram aí que eu não sei, eu não me lembro o nome. E agradecer, agradecer que a gente também está à disposição aí de, de se conectar, né? É, se alguém tiver também outras perguntas, pode mandar mensagem para mim. E agradecer. Somente isso. Isso aí, sigam ela e sigam a gente também, para quem está vendo pelo perfil dela. E beijão, espero te conhecer ao vivo, pessoalmente, em breve, assim que tudo isso acabar, a gente bola algumas coisas aí para fazer, com certeza. Obrigadão demais, beijo para todo mundo que participou, beijo para a Ziza e nos vemos quarta que vem. Beijão. Até, tchau, tchau. tchau, tchau.